E aí, e aí, gurizada, seguinte, aqui atrás, vocês não podem ver ainda, eu tenho a academia mais monstra e mais underground que vocês vão ver. Continua assistindo aí, já deixa aquele like e tamo junto. <risos> Como vocês podem ver, estou guardando algumas ferramentas, algumas coisas da obra aqui de casa. E aqui é a minha nova academia, mudei aqui para o sótão de casa, olha aqui, ó. Mostra, mostra os aparelhos aqui rústicos, academia aqui, ó. mais underground de todas, uh, rodando de obra, corda de, de obra também, de puxar cimento, os pesos tudo eu fiz de concreto, aqui e aqui. Essa barra tem 40kg cada lado, mas o ferro maciço que tem dentro dessa barra era uma barra oca, só que eu, quando eu fui fazer a primeira vez entortou porque era muito fraca as paredes, então botei uma ferro, um ferro maciço dentro. Tenho aqui minha mesa de supino. Aqui ela levanta, dá para fazer espirinho de lado. Aqui dá para fazer algumas puxadas também. Tenho extensor e flexor, tenho dois steps, uh, tenho bancos, assim ó, isso aqui era uma bicicleta uh, horizontal, que eu tinha, mas eu não usava, aqui tem o suporte que eu fiz de agachamento, soldei aqui ó, dos lados, botei um suporte aqui em cima e faz agachamento, tenho meus halteres, tenho aqui essa barra, que dá para tirar esse peso botar outros menores também. Tem 20,5kg cada lado. E tem aqui do lado iluminação, mais um aparelho de abdômen que eu nunca usei. Tá aí desde que a gente se mudou. E era isso. Agora a gente vai fazer um treino de perna, daquele jeito destruidor. Ah, esqueci de mostrar ali também a minha, minha barra fixa. aqui. Bem rústica, essa academia é muito rústica. Tem aqui também ó, onde eu penduro as, as rodanas, eu tenho duas, e posso fazer peito. Faço crossover aqui, faço tríceps corda, rodana, faço todas essas coisas, tudo dá para adaptar aqui. Isso aí, vamos treinar agora, destruir tudo. A gente vai fazer um aquecimento com essa barrinha, tem 10 ou 11 quilos cada lado, não lembro. A gente vai fazer só um agachamento aqui pra, pra dar uma aquecida. Depois eu vou mostrar o exercício, como é que vai ser pra vocês. E bora! Não liguem pro barulho dos sapos aí na rua. Os girinos. Pesadinho aí. Uns 80, 80 e pouquinhos isso em casa isso aí agora a gente vai fazer <risos> barulho do motor que tem aqui para a água ter pressão em casa espera um pouquinho já eu falo pra vocês galera eu vou mostrar um pouquinho do meu treino aí como é que vai ser e no próximo vídeo eu deixo ele completo. Como é que foi esse treino? Só focado nisso daí. Acompanha aí. Rapaziada, vamos botar a carga nisso aí. Vamos botar mais é. um do lado. Eu estou crescendo aqui nesse porão, o porão não solta. Então não há nenhuma desculpa. A top, com o um dia certinho, e